Pô, <risos> oh, vem de lado, né? Pera, deixa eu tirar o escudo Falcos, volta tá aqui! Não! Falcos, falcos! Falcos! Falcos! Falcos! Olha aqui, Falcos! Falcos! Falcos! Falcos! Falcos! Falcos! falcos. falcos. Tu não, tu não brinca comigo. Falcos. Volta aqui, Falcos. Falcos. Oh, Ô, Falcos. Falcos. Falcos. Falcos. Perdi cafode, mas pelo menos... Nem sei pra onde mais eu tava indo, cacilda. Ufa.